Oi galera, Isur oi pra vocês. Hello. <risos> Hello. Hi, Isur. Galera, eu vim fazer de novo esse vídeo, eu não aguentei. Eu fiz um... Eu tô aprendendo a usar o A-Power pra recordar, pra, pra gravar vídeos, né? To record videos. E aí eu vi assistir, que meu Deus, o que, que eu aprontei com aquele vídeo... Que eu fiz primeiro sobre a, a ontem que eu dei um upload, eu tô deletando ali do canal, mas tô trazendo de novo. E foi bom eu estar assistindo, porque eu percebi que ficou faltando algumas coisinhas que eu deveria ter falado sobre pets, né? Vou ser mais direta nesse vídeo, então se você assistiu primeiro, é dá uma olhada nesse porque tem coisas que eu não disse no outro, bom galera. Primeira coisa, é no Leech King, quando você tá na sua montaria, o seu pet não fica do seu lado. Vou botar aqui, ó. Bom, eu tô andando com o meu pet, eu tô na minha montaria e ele tá, ele me acompanha. Pelo menos, enquanto eu jogava no privado, eu não sei se isso é uma coisa que eles removeram do jogo, porque uh, os servidores privados de Wrafford é, Leech King, eles têm muitas modificações, alterações, às vezes em... Em, em questão de bug que ele, eles não conseguiram arrumar Ou talvez para privilegiar certa classe do jogo Por exemplo, a Hunter mesmo Eu vou dar o nome do privado que eu joguei Que era o Brasil A Hunter mesmo no Brasil Ela, ela tinha algumas, algumas é, skills que não funcionavam bem E alguns pets, eles removeram algumas skills daqueles pets Eu não sei se foi remoção mesmo, foi bug, alguma coisa Eu sei que eles nerfaram muito a Hunter no World Brasil, que é um privado que tem aí. Bom, lá no LitKing King, quando eu montava, na minha montaria, né? Por exemplo, tô aqui com o meu pet do meu lado, eu evoquei ele. Quando eu montava, ele desaparecia, ou seja, ele voltava de novo. É, como, como se eu tivesse tido é, desvisto, né? Como se eu tivesse dado no meu, no meu no meu pet. Aqui não, ele me acompanha mesmo... Eu estando na montaria, por, porém, ele fica no passivo. Ou seja, se alguém me, me atacar, ele vai continuar no passivo, a menos que eu caia da montaria e aí a configuração que eu tinha deixado vai permanecer, tá? Por exemplo, deixa eu pôr aqui no defensivo. Vou montar. Ele vai para passivo, né? E se alguém me atacar e eu desmontar, ele permanece na primeira posição que eu na posição que eu deixei. Antes de eu é, estar na montaria. Então, é uma coisa que eu queria falar da diferença entre The Burning Crusade Classic, que é esse jogo que eu tô jogando, e o Lit King que tá vindo. Tá? Pra quem tá se preparando pro Lich King. Importantíssimo. A felicidade do seu pet. O que ele tem a ver? Quando ele tá com fome, ele fica com essa carinha verdinha. Ela fica vermelha. Então, essa cara que você tá vendo aqui, ó, fica vermelhinha. E uh, quando ele tá pra ficar com fome, ele fica com a cara amarelinha. E aí vai. Pra que servem esses alertas de cores? Quando ele tá feliz, ele causa até 125% do dano normal. Ganhado por lealdade, que é outra coisa que eu quero falar pra vocês daqui um pouquinho. A questão de lealdade. É, é importante deixar seu pet sempre alimentado, porque senão esse dano, ele Ele cai. Né? Ele vai caindo. Né? E a lealdade também. O que que acontece se eu deixar o meu pet muito tempo com fome? Vai ter uma hora que ele vai desaparecer. Ele não vai estar tá mais com você. Ele vai sumir. Certo? E no Lit King, pelo menos na versão que eu joguei, né? No privado, né? Mesmo que você deixasse ele muito tempo com fome, ele não sumia. Mas... Enfim. É... Quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu tava com um passarinho, né? Um condor Até porque eu comecei com um Coyote Que ele é da família do Kuning. Que no Leet King Toda a família da árvore de Cuninho, que Seriam coiotes Lobos Eles são muito bons para fazer PVE Inclusive fazer Dungeons Porque eles dão bônus Para o grupo APT né? E ele É um pet que tanca muito bem e que tem essas duas habilidades, que seriam Bite e o Claw, seria a Garra. E também ele tem o Prol, que é uma, uma habilidade que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu comecei o The Burning Crusade com o Coyote. Achei que ia fazer um Pv legal, que o Coyote ia fazer o que ele fazia no Lit King. Mas o The Burning Crusade, não. Não acontece isso. Então, é tudo diferente, principalmente com questão de skill de patch. E se você é um Hunter e, ou não, que é também bom você conhecer, para você saber como lidar com o Hunter no PVP, porque Hunter, principalmente Bicho Master, que é, está que muito forte no The Burning Crusade Classic, é, como é que você lida com certos pets da, da Hunter, né? Bom galera, então eu vou te apresentar um, um site que é indispensável para toda Hunter. Petopia, né? O Petopia seria o site principal para quem quer uh, aprender tudo sobre pets, incluindo no, no, na questão de qual pet se adequa mais para mim como jogador ou para alguma situação. Aqui eu já tô na parte da Game Version, que seria uh, Burning Crusade, que você pode escolher Shadowland e Original Classic. Então já coloquei no Burning Crusade aqui no Petopia e aqui nós temos os, as famílias, né? É, por é, característica é, de vermelho nós temos aqui os pets ofensivos. Que seriam os pets ofensivos são os que têm maior dano. Os azuis os de defesa serão os pets que é, Geralmente, tancam, que é, segura mais dano, né? E os General, que são os verdes, que uh, normalmente, é, ele não é, são pets assim, que tá entre um e outro, mas uh, a galera realmente não, não, não prefere usar os General Pets. Eu vou falar sobre os pets ofensivos primeiro. É, o que acontece... O, o, o pet mais usado no The Burning Crusade é o Ravenger. Como eu já havia falado, é também o pet mais usado no Lich King. Porém, existe uma diferença no Revenger... Uh, aqui no The Burning Crusade Classic para o Revenger no, no Lich King. No The Burning Crusade Classic, por que, que eles preferem usar ele? Porque ele é bem balanceado. Ele tem... O dano base ofensivo é calculado em 1.10, né, não quer dizer que ele tem 1.10 de dano, isso aqui é o um cálculo, é um, é um cálculo base, 1.10, e a armadura dele é 1.05, porém ele tem HP baixo, porque ele é um pet ofensivo, ele não é um, um pet de defesa. No The Burning Crusade ele vem com essa skill chamada Gore, que é uma garra, tá? No Delete King, ele tem uma skill que é própria dele, que derruba o um inimigo por dois segundos no chão. Então, no Lit King, ele é um pet para PVP. Então, para deixar claro para vocês que estão saindo, quer dizer, vocês estão aqui no The Burning Crusade Classic, e vocês vão para o Lit King, certo? As Hunters que usam o Ravenger aqui para fazer DG, ele não serve para fazer DG no Lit King. Por quê? Porque no Lit King, você precisa de pets da família do kuning que seria a família de defesa, né? Bom, o que que acontece? Falando sobre o Gore, o Gore é que tipo de skill é essa? Porque eu não conheço essa skill, eu conheço a skill de derrubar, que é aquela skill que tem lá no Lit King, que é o que aconteceu comigo, eu não conhecia. Então eu vim aqui e comecei a ler, poxa, tá tudo em inglês, tá? Não tem problema, por isso tô aqui. Então, existem dois pets que tem essa mesma skill, que são os Borges e os Ravengers. De princípio, uh, se você pega um, um Ravenger lá na ilha de Exodar, que é o de menor level do jogo, para não ter que esperar até a Hellfire Península, ele vai ter essa skill no level 1 ou level 2, tá? E ela causa de 3 a 5 dan de dano, mais 50% de chance de infligir double damage, ou seja... Dobro do dano. Ah, mas é muito pouquinho. Sim, mas depende do level. Vem todo aquele cálculo da ofensiva que eu falei pra vocês. Em que a gente joga o, o, o cálculo ali pra saber o dano real que ele vai causar. Acontece o seguinte, galera. O que que... O, como que eu vou upando, então? Por exemplo, suponha que eu pego um Ravenger aí, level 20... Uh, level 17, que é o menor level. E eu quero upar essa skill dele. Você vai ter que procurar, tá vendo que aqui ele te dá opções é, de acordo com o level, ele te dá opções de outros mobs com essa mesma skill um pouco maior. Então, isso que acontece no The Burning Crusade Classic, que confunde eu, por exemplo, que não joguei, mas joguei o Lich King, que é totalmente diferente, a questão de se upar o pet. Então, eu vou mostrar na minha Hunter... Que agora eu tô com o um Raptor. Por que, que eu não tô com o um Ravenger? Porque o Raptor, pra mim, ele é tão equilibrado quanto... Eu vou mostrar a diferença dele com o Ravenger, que é muito pouquinha, e o Gato. Então, são os três pets uh, melhores para ofensivo. para quem gosta de ataque, que é o meu caso. Eu gosto, eu prefiro, tanto para fazer DG quanto pra fazer PVP, eu prefiro. E eu vou abrir para vocês aqui essa questão... De como que eu vou upar essas skills. Aqui no The Burning Crusade, a gente tem o Beast Training, que é esse estilingue aqui, que ele não existe no Lich King. No Lich King, cada pet tem sua própria árvore, cada pet tem suas habilidades, e ele upa sozinho essas habilidades a partir do level. Aqui não, aqui eu preciso upar meu pet para ele ganhar esses pontos aqui, de Training Points, para que depois eu possa usar esses Training Points... Em uma dessas skills, que eu quero pôr estamina 5 nele agora, né? Então, eu tô esperando pegar mais um pontinho. 50 pontos custa. Cada vez que o seu pet upa, ele vai ganhando determinado ponto, que ele vai vir pra cá. o que que acontece? A questão do ranking das skills. Como que eu vou upar essas skills no meu pet? Eu não sei, não tô entendendo isso direito. Eu achei que ele upava sozinho, à medida que ele vai ganhando level, a skill também ganha. Não. Para você upar a skill do seu pet, você vai precisar de Aqui eu tenho o grow, por exemplo, até level 4. Então quer dizer que eu peguei um pet que ele tinha grow 1, depois peguei depois eu peguei um pet que ele tinha grow 2, e aí vai, aí depois peguei um que tinha grow 4, e aí então eu posso treinar esse pet agora se eu quiser para ter essa skill grow 4. Inclusive eu não vou pôr ainda, mas vou pôr Pode ser que sim, pode ser que não, porque eu ainda estou pensando em talvez trocar o Raptor que eu tenho aqui pelo Cat, por causa da da skill pro, né? Que eu vou mostrar aqui agora no Petopia. Então, voltando ao Petopia, o gato. Vamos já para a família dos gatos. Ele também tem ah, o cálculo base de 1.10 de dano ofensivo. A armadura dele é um pouco menor que a do Avenger E o HP é exatamente a mesma coisa. Então ele também vem com o Bite. Ele vem com o Claw. E ele vem com o Pro. O Dash é, é que nem o que acontece com o meu dinossauro. Eu peguei ele ele não vem com esse skill ainda. Tenho que ver se ele faz parte da árvore do BM. No qual eu vou estar usando nele ou não. Igual o mas eu acredito que não. Então o que, que acontece? O que, que o Pro faz... Seria isso que eu do gato? O pro ele age o seguinte: o pro, o seu você usa você tem que ativar ela porque o seu gato se torne um pouco transparente. Ele vai andar um pouco menos, ou seja, ele vai perder menos velocidade. Então ele vai chegar em stealth, ou seja, ele vai chegar invisível lá o seu inimigo ou na sua, ou no, no, no, no bicho que você tá, no monstrinho que você tá caçando. E aí ele dá ele tem um bônus de 20% de dano. Só que ele perde 50% de movimento. Ele vai perder esse 50% de movimento até ele, até ele atacar, né? No caso, aquele alvo que você selecionou. Tô, é, cada gato, de acordo com o level, ele vai vir com pro de algum level. Por exemplo, o Mountain Lion em Alterac Mountains ele vai vir com Pro 1, né? a medida do level Pro 2, Pro 3. Aí você me fala assim, ah, mas não é melhor, então... Pra que, que eu vou ficar o pano level, é, level de skill se eu posso pegar um pet já com uma skill no, no, no nível 7, por exemplo. que Tem umas que vão até nível 7. Porque o pet, ele precisa desses pontos que eu falei pra você aqui, ó. Quando você pega um pet, por exemplo, tá, peguei um pet com a skill level 7 que eu queria, tudo bem, belezinha. Mas aí ele vai vir com... Por exemplo, Arcane Resistance Zero, é, um monte de, de outras é, é, skills que você já treinou num outro pet e que você vai precisar de ganhar ponto com esse pet que você pegou para ele, para você poder botar essas resistências nele e outras, outras skills, né? Então, ele precisa ter o que eles chamam, de, a gente precisa de ter o que eles chamam de... É, lealdade, loyalty porque a lealdade ela vai aumentando à medida que seu pet passa tempo com você e ele vai ganhar experiência é, à medida que essa loyalty cresce ou que ele tá junto de você matando algum outro é, monstro e esse monstro ele tem que ser do seu level, se você pegar um, um monstro um pouco de level menor vai, eu, eu acredito que seu pet quase nem vai upar então, esses pontinhos... No começo você ganha muito... Mas depois ele vai começando a ficar escasso... Você vai ganhando menos... Então, que, por isso que não dá, gente... Você pegar um pet... Né? A não ser... A gente tira a exceção do raveng Realmente é melhor pegar um Ravage lá em Hellfire Police... E ir pano ele... Uh, do que você pegar... É, e... Tentar pegar já um, um pet... No level... Com um, a um skill level X... Porque aí você não vai ter as outras treinadas, por exemplo. Se você quiser outro pet, você já não vai ter rank 1, rank 2, nem rank 3. Você vai ter o um rank máximo dessa skill, mas não vai ter nenhuma para trás. Então, o aconselhável é você tirar um tempo para você mesmo, um tempo para você e seu pet. E você ir pano aquelas skills que você quer. Por exemplo, eu tenho que tomar vergonha na cara que a minha claw, que é uma das skills... Muito principais aí do meu pet Tá level 1 <risos> Então eu preciso Achar um outro pet que tenha Cloud, então como é que eu faria upar essa skill do meu pet Eu volto ali em Petopia né? é, Vejo os pets que tem Cloud, geralmente gato é, Gato, raptors, vamos ver um raptor Então eu venho aqui inclusive ele mostra os, os que podem ser tamados, eles mostra os raros, inclusive, né eu, eu tô com a matriarca, né é a Razormal normal Matriarch, essa que eu tô usando, ele é, um, ele é um pet raro que eu peguei lá em Wetlands mas lá tá cheio desses ele não tem nada de diferente dos outros porém, eu tenho essa questão de, ai ah, eu quero, eu, eu gosto de pegar e falar, eu peguei um pet raro, mesmo que ele não tenha muita coisa de diferente dos outros então, por exemplo, eu venho, eu vou vir lá no, no, na, na, na, na Skill Cloud e eu vou ver onde é que eu posso upar pro level 2. Então eu preciso, por exemplo, pegar um gato, é, em Everson Stone não dá porque lá é, é ordem. Então pegar um, pegar o Bjar, o Bjar mesmo ele fica em Dom Morog, ele é um urso raro. Pode ser que eu ache ele ou não. Level 12. Qualquer gato em Ghostlands. Ou qualquer gato. Uh, pelo que eu percebi. Do level 8 a 9. Aí eu vou poder aprender com ele. Essa skill Claw 2. E assim que eu aprender com ele. Eu posso depois soltá-lo. Voltar no meu pet. Que tá guardadinho. né, Que eu vou guardar ele. E ensinar esse meu pet. O Claw 2. Que é o que eu vou fazer agora. Nesse momento. Porque... Mais tarde o pessoal vai querer fazer DG. Bom, então falei sobre pets. O que mais você tem pra falar sobre pet? Por exemplo, eu queria começar com pet legal. Então, eu aconselho você, por exemplo, ou comece com um gato, um raptor, ou um raptor, ou um gato, né? Se lá onde você nasce é fácil de encontrar, tá? Então. A diferença entre os dois é bem pouquinha, não abri o Raptor para você ver aqui. Olha, ele tem ele também tem o um dano máximo, baseado aqui em 1.10, você faz os cálculos, a armadura dele é 1.03 e HP Pequeno. Então, ele e o gato são praticamente a mesma coisa, porém, o Raptor ainda tem um pouquinho mais de armadura do que um gato. Um, o Revenger, ele também é, ele é muito parecido com base states deles, assim. Você vai calcular de acordo com um monte de coisa que eu realmente ainda tô aprendendo. Porque esse 1.10 você multiplica lá por um valor X pra você saber o dano base, blá, blá, blá. Então, assim, realmente é, ele é, mais, é um pouquinho melhor com questão de armadura que um Raptor. Mas é, o povo usa por conta daquela skill que eu falei pra vocês, do Gore agora eu quero um petzão para aguentar pancada a galera gosta muito do gorila e eu vou dizer o um motivo o gorila ele tem muito hp o dano dele não é tão baixo é médio e a armadura dele é equilibrada o pessoal gosta muito do gorila por isso e porque ele tem um thunderstomp thunderstomp ele é aquela ela é aquela aquela skill que o gorila bate no chão Dá um trovão no chão ao redor dele. E ele meio que deixa o povo... Eu não lembro se estuda de verdade ou se tonteia. É um dos dois, né? Aqui diz que é uma, o dano de Nature Damage. Até 8 yards. É, e ela causa Threat. Ou seja, ela causa que o bicho... Ela faz o bicho... Qualquer bicho que for atingido pelo gorila, ataque ele. né Bom... É, o gorila de level mais baixo que você vai achar raro, se não me engane, é em Stranglethorn Valley, no caso, é, raro. Ele é marrom, se não me engano, é isso mesmo. É o Kumok, ele é level 42, mas é, lá, sem ser raro, você pode achar com leva mais baixinho, se você não se importar de não ter um pet raro, né? Você acha esses aqui de, de 32 a 33, são gorilinhas brancos, mas se você tá procurando um gorila assim, ai ah, eu quero um gorila top, assim, com a característica legalzinha, diferentão, então você tem aí o, o Usha também, que é level 50, e você fica em um ouro, o Kumork já, já fica em Strangatron Valley, e tem o um, coloco também um um Goro. Então, galera, e o Konda... O Konda, ele é... Ele é spawnado. Esse aqui eu nunca... Nunca topei com ele. ele. deve ser de Quest quando é spawnado. Bom, galera. Falei pra vocês sobre os pets. Os pets raros. Pra quem gosta de pet... De procurar aparência. Mas eu quero deixar um último alerta sobre pets raros, tá? No Litiquim, o pet raro tem diferencial. Ele vem com skill diferenciada, tá? E ele também tem diferencial dos pets elites normais. Aqui no The Burning Crusade, não, tanto faz. Outra coisa que eu quero alertar sobre o, a Hunter no Lich King. Se você quer pet raro ou elite, você tem que ser Beastmaster. Master. Se você não for bicho Master, você não pode capturar pets elites ou raros. Agora... Se você for Marksman ou qualquer outro tipo de é, linha de Hunter. Marksman ou Survival. No Elite King você só pode capturar pets normais. Então somente o Beastmaster pode capturar pets raros e spawnados e Elite. Aqui no The Burning Crusade Classic eu não sei. Eu acredito também que seja a mesma coisa. Por exemplo, a Hunter que ela tem... Build que não é Bishmaster, por exemplo, a dela é May, eu não sei, eu ainda não testei. Eu mesmo porque eu acho que não pode ser que não precise ser Bishmaster, porque os pets raros ou não raro, raros, é eles não tem nada de especial, então eu não tenho por que uma Hunter Survival não, não, não poder usar um pet raro. Agora lá no Lit King tem motivo sim. Por exemplo, os Spirit beasts lá, eles têm skills determinadas. Os Pets Raros, por exemplo, eu vou dar o o o, o, o, o, Hound, o Horry, é, o ron pera Peraí, deixa eu ver o nome dele aqui, que eu vou... Pela versão do Shadowland, eu ainda acho os do Leite King aqui. Ah, aquele, ca... aquele é um cão de duas cabeças. É... Round, round eu acho coisa né? Core rounds, isso. Lá no litquinha a gente tem dois core rounds, esse um deles é o vermelhinho, o verde e um branquinho. Esses core rounds que são pet raro. O vermelho, por exemplo, ele solta hálito de lava, o verde solta veneno e o branquinho eu não lembro o que que ele faz, mas é, o, o Core Round mesmo, ou o verde, por exemplo, ele, quando ele bate também, ele diminui o casting do, do inimigo que tá batendo nele. Então, por exemplo, pamaga Maga é excelente matar. Então, se você tem... Por exemplo, eu gostava de usar esse Core Round aqui, quando eu tinha que fazer BDG, porque atrapalha no casting. Então, tem diferença, tem, tem Tem muita diferença entre pets no The Burning Crusade Classic, Hunter aqui Hunter lá no Lich King, então, só pra melhorar aí, resolvi voltar, né, em Zur, porque aquele vídeo ninguém merece, ficou muito bom, eu tô aprendendo aí, voltando a aprender de novo, e deixa eu só mostrar aqui essa, <risos> esse spirit, essa Spirit, esse Polearm que eu dropei aí, na desde ontem, e a cenourinha que eu dropei no Zufarrá, tá aumentando um pouquinho mais a velocidade da minha montaria, porque haja gold, galera, haja gold. Tô com 27 agora, tô juntando, tô vendendo coisas na auction House direto. E é isso aí. Abração pra vocês, desculpa aí fazer vocês é, reverem um vídeo que já tinham visto, alguém que já viu, mas esse ficou bem melhor, né? Vamos combinar. Bye, bye! Vejo vocês da outra...